olá meus amigos beleza beleza boa tarde para todos vocês como vão vocês olha comigo estou ótimo passei o final de semana com o nariz entupido gripado só assistindo multishow né passando o tempo volta e meia dando uma olhadinha no facebook né? e atendendo os clientes que os clientes não tem nada a ver com isso e a gente tem que conversar com todo mundo inclusive no whatsapp WhatsApp eu quase não apareço durante o dia, é mais durante a noite que dá para conversar com os amigos e grupos. Então tá aí esse qrx 4500 quatro canais físicos da marca Samsung, da década de 70, ok? Todo transtorizado, ok? Todo transtorizado. que mais me chamou a atenção? E o que me dá? é ver as saídas de potência todas com 2 sc 11 11 ok e são saídas originais praticamente as saídas estão novas não sei nem se o cliente ele andou trocando mandar trocar ok e alguém fez o um serviço ok? e não conseguiu resolver o problema então eu vou depois tirar um, uma saída dessa fazer o devido teste sabendo que é tudo os PN, NPN, porque são todos dois SC né muito bonito a parte traseira tem RCA que não acaba mais ok cliente é muito bom o cliente é, ele pensa que Técnicos fazem milagre Eu, eu, eu particularmente tenho que fazer, tem que, é, como se chama, é, fazer um milagre aqui. Ele esqueceu o cordão elétrico em casa. E como ele é do Rio das Ostras e mora um pouco longe, né? Ele, ele, eu falei não, seu Freitas, pode deixar que eu dou um jeito aqui, ok? Aqui a gente pode ver aqui quais com as informações né? power o consumo em power 125 watts é, é um equipamento que a gente vê que não tem uma estrutura mesmo que ele esteja isso é tudo dissipador de saída não é que seja que ele é uma potência monstro não potência monstro é o 9001 tá desculpa que eu tô gripado deixa eu ver aqui no manual de serviço né do do aparelho Ele fala as informações iniciais isso daqui é um tipo de serviço tá freitas eu vou fazer o um recapeamento para você né vou botar ele normalmente funcionando só que eu vou pedir um tempo que eu estou todo meio que enrolado né? como sempre mas a potência dele é incrível que pareça parece que quando a gente vê aqui no manual ok? no manual técnico deixa eu pegar a informação aqui é para eu compartilhar a tela com vocês para vocês entenderem sentirem um drama que não acredite não acredite tudo que falem para você ok não é essa captura de janela que eu quero aqui não deixa eu dar uma olhada eu acho que é captura de tela ok é essa daqui que eu quero tá mas hum, compartilhar com vocês aqui olha só Audio section, power of, output, music power IHF, IHF seria um PMPO, tá, 240 watts em 4 ohms ou 160 watts, ok? 160 watts em 8 ohms, continuous output power, ou seja, é exatamente o que você ouve tá 38 por canal em vezes 4 em 4 ohms, ok ou 27 watts por canal em 8 ou os quatro canais em drive, ou seja ele dá 43 mais 43 mais 43 mais 43, mais 43. então o que, que acontece? E olha só, power bandway e sempre IHF. Ele não fala nada em, em ó total harmônico distorção 0,5, intermodulação meio por cento. Nossa, é, eu já perdi a tesão. Nossa, nossa, meio por cento. Se satura, entende? Então não é isso tudo. Então é é, é, é fácil dizer, não, ele é 25W por canal, ou seja, 25 vezes 4, sem watts. Porque até faz jus ao tamanho do equipamento. Ok? Vou pegar aqui a, a fechar aqui a minha janela. Botar em devido descanso. Ok, ao tamanho do aparelho todo para o tamanho do transformador é isso aqui ó, o tamanho do transformador não é um troço gigante entende mesmo para aguentar o consumo todo interno do equipamento ok o cliente está mais ou menos ciente em orçamento é mais ou menos aquilo que eu passei para ele mesmo né? só vou falar para pedir um novo prazo né? e pedir para ele vir aqui no rio de janeiro né? É pegar essa caixa e mandar para o marceneiro né? porque talvez o tempo que ele vai gastar né? de conseguir um maceneiro para fazer essa caixa é o tempo que eu vou entregar ele funcionando né? é um aparelho que vale a pena, é um aparelho raro né? e isso funcionando numa estante fica sensacional ok amigos, obrigado mais uma vez por ter assistido a G Eletrônica Vintage, do som Vintage, ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.